Desejamos a todos os amigos e clientes desde já, uma feliz Páscoa. Venham, que teremos aquele delicioso frango frito. Para nosso cardápio. Saborei nesta semana as porções da Mari. Temos ainda aquela cerveja gelada para acompanhar.